Voltando com vocês aí, estou aqui na rua Sebastião Furlanico, no Cruzeiro do Sul, onde os munícipes aí pedem para que a Prefeitura aí, ou a Secretaria do Meio Ambiente, tomem uma providência aqui de fazer aqui a, a roçagem aqui do local, já que o mato está predominando aqui na academia ao ar livre, aqui no Cruzeiro do Sul, em pontos diferentes. Então fica aqui o registro aqui, né? Que o munícipe nos entrou em contato conosco e a gente veio conferir. Está aqui ó, academia e o mato. Deixa eu ver se tá. Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia que a secretaria meio ambiente aí, ou a prefeitura, toma uma iniciativa aí de fazer uma roçagem aqui, porque aqui não dá para as crianças brincarem. Né? Como você pode observar, fica numa rua principal aqui do Cruzeiro do Sul e vale a pena aí dar um talento aqui. Mais detalhes, você pode acompanhar conosco também no portal SB Notícias e deixar suas sugestões de pauta, né? elogios também, o local que foi feito os trabalhos, que foi cobrado da prefeitura e foi realizado. E também as cobranças têm que ser, né? E o portal SB Notícia e a Rádio Brasil vai aonde a população pede. E estamos aqui, no bairro Cruzeiro do Sul. Esperamos aí que a pasta desta secretaria, uma providência e possa fazer essa limpeza aí né? até esteticamente bonita aqui, próxima avenida aqui Campinho não dá para se jogar bola Brasil vai o portal SB Notícia também, levar as informações em tempo real e ajudar também a prefeitura, né? mostrar os problemas que existem e o que pode ser feito. Estamos aqui para ajudá-los e mostrar. Isso não precisa de protocolo porque leva mais tempo ainda, mas quando você for fazer algum pedido, alguma coisa, faça protocolo, porque o protocolo ela tem mais força do que falar por telefone, porque telefone não funciona, né? Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. E futuramente vamos passar também a FM, vai poder acompanhar conosco. O problema do mato aqui é carrapato, mas olha, tá assim, ó, no mesmo ângulo você vai encontrar isso, fica aqui o registro então